Teste de sanidade. Eu... Todos vocês. Eu nem preciso, né? Menos a Bárbara. Você já teve o suficiente, Bárbara. Oh, você viu a sua mãe ser de presente, devorada né? na sua frente. Seus avós apodrecidos. Você teve que enfrentar a sua própria mãe de novo. E voltou dos mortos. E agora você está de frente com uma criatura indescritível. Você só tinha um ponto de sanidade. A sua mente está desmantelando. Você está enlouquecendo. Você tem três rodadas para ser acalmada por outras pessoas.